O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse a Aliados que não tomou vacina contra a Covid-19 e que cogita processar o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho. Eu sou Gleison Santos e esse é o canal Método Secundário. Em entrevista à CNN, Carvalho afirmou que existe um registro na carteira de vacinação de Jair Bolsonaro de uma dose do imunizante da Janssen, mas que está sendo averiguado se houve algum tipo de adulteração. Então, bastante exaltado, Bolsonaro disse a pessoas próximas a ele após a vinculação da entrevista que está disposto a fazer qualquer exame que comprove que ele não tomou a vacina. A reportagem completa você pode acompanhar no site da CNN Brasil. Eu conto com a sua ajuda para podermos alcançar mil inscritos nesse canal. Você precisa nos ajudar para que possamos chegar a mais pessoas. Eu sei que você não vai nos decepcionar. Eu sou Gleison Santos e esse é o canal Método Secundário.